Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos, e quem estiver assistindo o vídeo aí no futuro também. Meu nome é Adriano Belizário. sou coordenador da Escola de Dados. A gente está essa noite realizando mais um webinar é, promovido pela Escola de Dados. Para quem não conhece, a Escola de Dados é o Programa Educacional da OpenAula de Brasil, que é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, dedicada a democratização do conhecimento, trabalhando com temas de transparência, dados abertos, etc. Essa apresentação de hoje ela é parte de uma série de webinars com convidados e especialistas que a gente realiza é, dentro do programa de membresia da Escola de Dados. E o que é esse programa de membresia? Né? É um, um, uma forma das pessoas apoiarem o trabalho da Escola de Dados e, em troca, a gente oferece algumas coisas, é, alguns benefícios e, e, e, e vantagens aí. Uma delas, por exemplo, é o Boletim de Dados, que é uma newsletter mensal, inclusive saiu hoje, chegou hoje na caixa de entrada do pessoal, que traz um resumo aí das principais novidades e oportunidades do mês relacionado a esse trabalho com dados. Tem desconto em cursos, como o Dados 360, que é um curso que começa agora em maio. Tem entrada garantida no CODA BR, que é a nossa conferência anual de jornalismo de dados e métodos digitais. Esse ano vai acontecer novamente online, por conta da pandemia, em novembro. E quem se associa ao programa de membresia já garante o seu ingresso, né? a sua entrada aí na programação completa do CODA além de webinars como esse e outras atividades. Então a gente vai deixar o link na descrição aqui para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho e, e se juntar ao programa de membresia também. Hoje, no, no nesse webinar, a gente vai receber o Guilherme Felitti, é, ele vai falar um pouco sobre o processo de raspagem de dados e, e, e como a gente pode descobrir APIs, modos de acessar os dados aí nos sites, que às vezes estão escondidos, mas podem facilitar esse processo de obter dados quando ele já não vem de uma forma estruturada, né? é, quando já não vem uma tabela ali pronta do jeito ideal para se analisar, quando você precisa raspar isso manualmente, é, a apresentação de hoje vai abordar um pouco essa etapa do trabalho com dados. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, Guilherme, é, mas depois você fica à vontade para completar. É, o Guilherme é jornalista e depois de três anos é, cobrindo negócios e tecnologias na imprensa, abriu a Novelo Data, que é um estúdio de data analytics, que ajuda empresas, organizações e as pessoas a trabalhar com grandes volumes de dados. É, os dados e os trabalhos da Novelo Data já foram usados em reportagens do Jornal Nacional, o Globo, BBC, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, entre outros. O Guilherme não colocou na, na, na mini-bio que ele mandou, mas eu vou fazer um, um disclaimer aqui, que o Guilherme também organiza um podcast, que eu acho, falando aí pessoalmente, um dos melhores podcasts cobrindo tecnologia no, em, em língua portuguesa, com uma perspectiva crítica, que é o Tecnocracia, então já também faço essa indicação. E queria também dizer que eu sou um ouvinte aí e apreciador, é, sempre aproveitando também os episódios do Tecnocracia. Então, Guilherme, antes de te passar a palavra, eu queria só convidar a Anicele Santos, que trabalha com a gente aqui na Escola de Dados, para também dar um oi, se apresentar. E ela também vai estar me ajudando aqui nesse processo da, da mediação. Pessoal que estiver acompanhando ao vivo aqui, pode mandar as perguntas no chat que a gente vai lendo. Também é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença, Anne e Guilherme e um bom webinar para a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Anicele Santos, como a Adriana já apresentou. Eu trabalho na Escola de dados como um apoio pedagógico. E aí, a Adriana falou sobre o, o sistema de membresia. E lá a gente, mensalmente, faz um uma enquete para saber qual tutorial é, você quer receber nesse cada mês. E nesse mês, o pessoal escolheu que iria um tutorial de raspagem de dados. E aí a gente preparou e saiu hoje um tutorial sobre raspagem de dados de notícias de XML e Python. Então, vocês já ficam aí com um conteúdo a mais para, além do que o termo vai trazer, é, tá praticando e aprendendo um pouco mais. É, Obrigada a todo mundo que está por aqui. E... Um bom webinar para a gente. E está contigo, Guilherme. Pode se Obrigado, Anicelli. Obrigado também pelo, pelas palavras do Adriano. É, bom saber que ele gosta da tecnocracia. Achei que não valia colocar na descrição, porque não tinha muito a ver com o webinar, mas tudo bem. É, oi, eu sou o Guilherme. É, eu fui jornalista. Durante 13 anos eu cobri tecnologia. Em 2016, eu fui demitido da Editora Globo. Uh, onde eu trabalhava, eu tinha uma coluna na CBN, é, fui demitido pelo meu grande alívio, porque já achava que a minha carreira de jornalista tinha terminado, não tinha mais aquele tesão esperado. É, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo como programar, quanto mais eu programava, mais eu queria programar. Em 2018, eu abri a Novelo, um estúdio que faz uh, projetos envolvendo os dados para grandes empresas, pequenas empresas, e a gente ajuda em algumas pautas, de vez em quando, também. É... O que eu vou explicar hoje é uma técnica de raspagem que é razoavelmente simples, mas ajuda muito uh, na hora que jornalistas uh, precisam tabular alguns dados, principalmente se for de uma maneira urgente, principalmente se você precisa prototipar uma coisa muito rápida para pegar um dado de uma coisa que está acontecendo naquele exato momento. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma apresentação. É, não prestem muita atenção na beleza da minha apresentação, porque ela não existe. É, mas ela é bem funcional, é isso que vai. Vale. Deixa eu, deixa eu achar como compartilhar, gente. Aí. Tá todo mundo vendo, tá, né? Enfim, é... estamos sim, tá tudo aqui. Boa. É... Uma rápida parte institucional, a Novelo, ela usa inteligência a partir dos dados e aqui a gente acredita que para fazer análise, a automação tem um limite. Os melhores resultados, eles sempre envolvem alguns passos que são artesanais. É, você sempre precisa ter algumas pessoas que vão se debruçar sobre aquilo para tirar os melhores insights. É, algumas partes desse processo são completamente automatizadas. Então, a coisa mais, uma das coisas mais importantes que você tem na hora que você vai fazer esses projetos de dados é uma coisa que a gente chama de ETL, que é a sigla em inglês para Extract, Transform and Load. Então, E de extrair, T de transformar, L de load em inglês, que é carregar. Basicamente, é essa a etapa fundamental em qualquer desses projetos, em que você tem o dado em um lugar, você vai criar um robô que vai pegar essas informações, transformá-las, fazer algumas substituições, é, fazer algumas limpezas rápidas, e todo mundo que mexe com dados sabe o quão importante isso e quanto enche um pouco o saco, mas é fundamental. E depois load, você vai carregar no seu Data Lake, no banco de dados que você precisa armazenar aquelas informações, que você modulou, que você modelou para colocar as informações. Esse webinar vai ficar focado na primeira parte, no extrair. Eu acho que depois no final, eu vou propor alguns exercícios para quem estiver acompanhando isso, que você vai conseguir. É botar em prática o T e o L. Você vai conseguir pegar aqueles dados que a gente capturou e fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Mas a gente vai se focar mais no E. Para entender isso, antes, o que a gente não vai falar nesse webinar? Então, uma das formas que a ciência de dados tem para descobrir os dados, para organizar os dados tabulados, são as APIs documentadas. Basicamente, são aquelas interfaces em que você cria robôs que vão lá, vão bater vão pegar uma informação e vão devolver no seu banco de dados. A gente já tem bastante material uh, em inglês ou em português que ensinam jornalistas e pessoas de, de outras áreas interessadas como lidar com APIs, principalmente no Python. Né? A gente tá, Aqui a gente está focando mais na linguagem de programação Python. Então, como existe já inúmeros desses tutoriais, esse não vai ser mais um. Né? Eu, inclusive, trouxe duas boas opções aqui, caso vocês queiram aprender mais, sobre como lidar com APIs no Python, consultando, tanto em inglês como em português. Então, em inglês tem uma comunidade chamada Real Python, é, RealPython, realpython.com, é, é um dos melhores investimentos que você que quer aprender a melhorar no Python pode fazer, é uma coisa de é, 200, 250 dólares por ano, e eles oferecem uma quantidade enorme de tutoriais muito bons em inglês, um, abordando todas as questões do Python, do básico até algumas questões de machine learning. Eu acho que é uma boa dica, principalmente que você tem uma geração de pessoas que estão entrando em programação, e eu vejo isso muito com jornalistas, eu fui assim também, que entram no Python e vão direto para o Pandas, que é uma biblioteca já que tem a sua própria sintaxe. É bom cobrir algumas dessas questões mais básicas do Python. puro. é, é minha Em português, a gente tem uh, alguns canais no YouTube, tem um chamado Programação Dinâmica, que é muito bom, aconselho todo mundo a seguir, porque eles têm alguns vídeos dando exemplos de como consumir dados de APIs documentadas, inclusive esse aí do YouTube. É, isso aqui são duas boas fontes de dados, caso as pessoas queiram aprender mais sobre como é, pegar dados, consultar dados é, com APIs documentadas. O que a gente vai fazer aqui, então? Opa, peraí, o que eu fiz? Ah, eu, eu apertei sem querer, desculpa. É, o que a gente vai fazer aqui é APIs escondidas. Isso é uma coisa que existe uh, e que provavelmente tem muita gente que não sabe, mas existe uma pergunta um pouco mais básica disso, que é o que são APIs escondidas? Vamos dar um passinho para trás antes e vamos entender como é que funciona um site hoje. Quando você entra... Você vai entrar no site, você abre seu navegador, digita lá www.site.com.br, aperta o seu Enter. É, naqueles milissegundos ou naqueles segundos entre você apertar o Enter e abrir aquele site, o que acontece é uma série de processos que vão juntar diferentes bancos de dados numa, num framework único, numa interface única. Então, a melhor metáfora que a gente tem para explicar isso é o polvo. Você vai lá, digitou www.internet.com.br, deu o seu enter. É, esse povo aqui, os tentáculos deles vão atrás dos anúncios, tem um banco de dados de anúncios, tem um banco de dados das mais lidas, tem um banco de dados do tagueamento, quando tem a informação sobre quem é aquele usuário que está entrando, tem a multimídia e tem as notícias. Naquele espaço entre você da entra e ele abrir completamente, ele... Pega, o povo pega todos esses diferentes bancos de dados, monta como se fosse um grande um Lego e apresenta um site pronto para você. É, a gente não vê porque é um processo muito rápido. Quando um jornalista ou uma jornalista encontra um site e, e fala esse site tem informações que eu preciso para uma pauta e resolve fazer alguma coisa disso, a primeira ideia que esse jornalista ou essa jornalista tem é criar um scrapper que vai levar em consideração a cabeça desse povo, né? Que é isso? A ideia inicial é você fazer um scraper que vai levar em consideração a interface. Então, basicamente você vai pensando isso no Python, tá? Você vai fazer um request usando um pacote como rlib ou requests, depois você vai pegar aquela resposta, se der um code status de 200, ou seja, se a requisição tiver sucesso, você vai passear isso dentro de uma biblioteca como o Beautiful Soup e vai navegando pelas tags de HTML até encontrar o que você quer. Esse não é o... Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos métodos mais comuns de você ter esse tipo de coisa, mas nem sempre ele é o mais fácil. E, às vezes, ele se torna mais difícil, principalmente quando você está envolvido com sites que são dinâmicos, ou seja, eles têm interfaces que dificultam muito o encontrar aquelas informações dentro do tagueamento. Existe série de sites anti-scrapping que fazem esse tipo de coisa. O que eu vou ensinar hoje é uma técnica que leva em consideração esse esse esse método do site de polvo de pegar essas coisas, para a gente não pegar a informação direta no site, mas a gente interceptar, entre aspas, essa informação quando o site faz a requisição para o, o servidor que tem as notícias. E, daí, esse é um jeito muito mais fácil de você puxar e ter essas informações tabuladas, do que propriamente você ter que se preocupar em fazer a requisição para o site pronto, se preocupando com o Beelful Soup, com HTML e coisas e tal. É, isso é possível, essa, essa, o, o modelo principal, tá? Do Polvinho aqui. Essa comunicação é possível por causa de uma tecnologia chamada XML HTTP Request, que é conhecida no mercado com a sigla XHR. É por meio desse protocolo que o servidor onde está o site faz essa requisição para esses outros servidores, onde estão os anúncios, as mais lidas, as info de tagueamento, multimídia, notícias e por aí vai. É... Lembrem disso, lembrem dessa sigla, porque a gente vai... Saber disso, a gente vai entender rapidamente por que que isso tem. Agora, vamos fazer então, porque eu acho que isso aqui está muito teórico. É, Para você fazer esse tipo de coisa, você vai precisar de uma interface de programação. Aqui acho que eu vou usar o Jupyter Lab, porque eu acho que fica mais fácil quebrar esses passos. É, e você precisa saber o, o mínimo de Python, tá? Você não precisa ser o guido, você não precisa entender profundamente disso, mas é bom você saber alguns conceitos básicos, principalmente nessa coisa de você. Uh, fazer requisições. É... Antes da gente mergulhar, vamos só explicar uma coisa que é legal. Como é que eu descubro, como é que faz essas, essas requisições aqui? Vocês né? estão vendo aqui. Como é que eu descubro no site onde é que estão essas requisições que a interface, o servidor do site faz para esses outros bancos de dados? Precisa pagar? É difícil? Não, não é difícil. É bastante simples. Todo navegador moderno hoje é, tem um, uma interface que você pode entrar e ele vai mostrar para você, conforme você carrega as informações daquele site, quais são todas essas requisições XHR que estão sendo feitas pelo site. Esse método não funciona para todo site, tá? Você não vai conseguir, quando encontrar alguma informação específica que você quer, inevitavelmente, não é, não é, não é fatalmente a informação, o, o jeito que você vai usar. Mas em muitos desses, você não vai precisar se preocupar de fazer o seu scrapper em Beautiful Soup e vai conseguir pegar isso direto. Então, vamos dar um, um, um exemplo mais prático agora. E agora eu vou tirar a, o PowerPoint e a gente vai fazer de verdade. Bom, vocês estão vendo aqui a interface do JupyterLab. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter é o Catarse, e são todos os exemplos que eu fiz na prática, tá? Então, para não acharem que é uma coisa, é, mundo fictício. É, o primeiro exemplo que a gente vai ter é do Catarse. O Catarse é a maior comunidade de crowdfunding do Brasil, foi lança, foi foi lançado há alguns anos, é, tendo como parâmetro o Kickstarter, nos Estados Unidos, e eles têm uma bastante relevância no mercado brasileiro, tem algumas outras plataformas de crowdfunding, mas eles são uma das maiores. É, em fevereiro, um sujeito do Big Brother Brasil saiu da competição e daí instalou-se instalou na internet uma espécie de uma campanha para tentar pagar para ele, chama Lucas, é, o preço, o, o, o, o custo do, do prêmio, né? o prêmio de um milhão e meio, então as pessoas meio que ficaram uh, uh, mexidas por aquela situação e, e resolveram uh, juntar dinheiro, fazer um, um crowdfunding para ele. Então, a gente tem no Catarse um projeto que lançaram, o Lucas Penteado criou, que chama 1 milhão e meio para o Lucas. Então, se vocês... É... Eu vou mandar isso no chat, porque depois para a gente colocar isso no YouTube, eu coloco todas as descrições. Deixa eu colocar isso no chat aqui. Está aqui. Então, se vocês entrarem nessa, nessa página, vocês vão ver que tem lá a interface normal. Então, tem lá o título, o nome, tem um vídeo que explica e o valor. Dado que uma série de pessoas muito relevantes da comunicação digital, por exemplo, Luciano Huck, é, é, encamparam, incentivaram essa proposta, dado que eu também já escrevi um artigo acadêmico sobre crowdfunding no Brasil, eu achei que é, valia a pena prototipar rápido um scrapper que pegasse essas informações para ver ah, como é que as doações das pessoas naquele dia é, se amontoavam, né, se acumulavam. Esses dados provavelmente o Catase tem, mas eles não são disponíveis facilmente para todo mundo. Não tem uma API documentada para você pegar. Então, vamos explorar a, a, a API como se fosse a, a, a API escondida. A gente vai, uh, com Python, é, fazer uma requisição como se fosse um servidor pedindo essas informações. Então, a gente está aqui... Deixa eu mudar de novo a tela para vocês verem uma coisa. Isso. E daí vocês me digam se aparece uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é, a gente está aqui vendo a tela, tá? Eu estou no Chrome, eu vou entrar num, no menuzinho aqui, mais ferramentas, ferramenta do desenvolvedor, vai abrir na parte de baixo ou na parte lateral, esse menuzinho aqui, e daí eu vou dar um F5, se o Mac tivesse F5, mas vocês entenderam o que eu quero falar, e ele vai me mostrar... Quando, quando você abrir essa ferramenta, você vai entrar aqui em Network, aqui em cima. E daí, Network, você vai ter duas, dois, duas abinhas para baixo, dois menus para baixo, uma coisa chamada All, que ele vai mostrar todas as requisições que estão sendo feitas pelo aquele site, ou ele vai mostrar requisições específicas. E aí está o XHR, que a gente falou na apresentação agora há pouco. Então, basicamente, o que o, essa parte do Chrome está dizendo, está falando assim, oh, Guilherme, essas são todas as requisições XHR que esse site faz a hora que você abre. E aí vem uma parte que é um pouco mais chata e manual, mas é necessária de se fazer, que é, você vai ter que navegar por essas, uh, essas requisições para encontrar o que você quer. Não é difícil, só pode tomar um pouco de tempo de vez em quando. Algumas são mais fáceis, outras são quebra cabeças Eu não vou entrar nos no quebra-cabeças, porque a gente está aprendendo um conceito agora. Deixa todo mundo entender isso direito. Você vai ver que você, clicando aqui, em qualquer uma das requisições, você vai ter, do ladinho, é, abre uma nova janelinha que vai falar os headers, preview, response e várias outras coisas. Então, quando você clicar em alguns, o preview vai mostrar para você algumas dessas informações. Então, isso aí mostra... É, isso aqui é um JSON, é, uma das maneiras padrão de você trocar informações para os servidores, né? mais que XML. E você consegue ver como funciona essa questão do polvo aqui, na prática. Vocês estão conseguindo ver, né, o que eu estou vendo? Eu estou falando e, e não está mostrando nada. Vocês estão? Alô? Está aparecendo o lance do Chrome? Está tá tá aparecendo Guilherme. sim, Guilherme. Beleza. É, então se é, você vai ver aqui, por exemplo, que a gente achou em user details e esses códigos aqui um JSON, que é esse formato de, de, de mover arquivos na internet, mover informações na internet, que vai ter algumas algumas keys, algumas chaves desse JSON com algumas informações que a gente já viu ali em cima. Então, por exemplo a gente está aqui. Contagem de seguidores tem 92. É, 92 o ID desse, desse usuário é 1089042. Você tem o nome, Lucas Prata Penteado. É, a, o thumbnail da imagem. Né? Você vê que aqui tem uma definição de quem é o user, mas não tem a informação ainda que a gente precisa. Então, vamos procurar mais embaixo. Então Esse aqui está vazio. Esse aqui está vazio. Oh, esse aqui parece, hein? E daí você acha. Então, nesse caso específico que a gente está vendo, o que a gente quer a informação é o Project Details. Então, aqui você vai ver que quando você abre essa setinha aqui, está vendo? Essa setinha, quando está para a direita, você clica, ela vai abrir e vai aparecer uma série de informações que tem lá. Então, você vai ter o About com HTML, que vai ser o sobre o que é aquela campanha, o Address, a pessoa mora em São Paulo, é, categoria, o ID da categoria, o nome da categoria, é, quanto tempo a, a campanha está no ar, quando expira, qual que é o objetivo, é, o ID da, do projeto, e aqui mais embaixo a gente tem a informação que a gente quer, que é o pledge, o pledge de inglês é, é, é dado, digamos assim, né? é comprometido, que é quanto as pessoas é, se dispuseram a dar para esse projeto. Então, tá aqui, a gente encontrou o que a gente queria. É, basicamente, agora, precisa encontrar uma maneira de transformar isso no Python. Tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar também é o seguinte. O, uma das principais, é, um, os principais comandos de Bash que os servidores usam para fazer conexão entre si, chama curl, C-U-R-L. Se você, com o seu Chrome, isso funciona no Firefox também, eu testei, se você, depois que você encontrou o um nome aqui, você vier com o botão direito, você consegue copiar essa requisição como curl, tá? Copiou. Agora, curl não é Python, né? Existem adaptações do curl para todas as linguagens de programação e a gente vai precisar encontrar uma. E daí tem um site, que eu também vou deixar o link para todo mundo entrar, que chama curl.trueworks.com em que eu vou mandar mostrar para vocês, vou mudar de novo a, ah, a, a tabela, a, a imagem. Ó, esse é o site que eu estou falando, o Curl2Works. Então, se você copiou lá, você consegue vir aqui, dar um Ctrl-C, Ctrl um Ctrl-V, e ele vai formatar para você aquela requisição Curl, tá vendo? O curl ele vai pingar essa, esse endpoint da API usando essas flags, que são os, os headers e os parâmetros para você bater na API, para ela ser aceita. Então, aqui você consegue encontrar várias linguagens nas quais esse site faz essa transformação do curl para a linguagem. A gente vai usar em Python. Então, basicamente, o que você tem é isso aqui. Você vem aqui, copia... Vamos voltar lá para o meu o Python, pro, pro Jupyter Notebook. Está aqui. Você vem aqui, copia. Vamos fazer bonitinho. É... Como é que faz aqui mesmo? Ah, isso. Então vai, uma por, por vez. Então você vai importar o requests, você tem aqui os headers, vai definir os headers que já vieram prontos. Você vai perceber que os parâmetros, só tem um parâmetro, que é o ID do projeto e daí você vai fazer a resposta desse servidor, ou seja, você vai mandar a requisição para aquele servidor, falando, ó, oh, eu, sou, eu sou fingindo que é o site, falar, ah, eu sou o site, eu preciso dessa informação, ele vai devolver para você, a gente vai ver aqui que a resposta foi 200, ou seja, tá certo, deu certo, o que quer dizer que a gente tem o JSON aqui. É, o Pandas é, tem uma... Um módulo chamado JSON Normalize. O que é o JSON Normalize? From pandas imports, né, Guilherme? Por favor, isso. Não dá para passar vergonha na, na webinar ao é, vivo. Quando você uh, pega um servidor importa, um JSON, ele às vezes, de vez em quando, ele vem com muitas dobras, que a gente chama. Ou seja, esse aqui não tá tanto, na verdade, ele é pouco, mas. Quem trabalhou já com isso sabe que é comum você encontrar JSONs em que você tem para uma key, você, o valor daquela key é um outro dicionário e daí ele vai se bifurcando, trifurcando e vai ficando muito complexo. É, para não ter que fazer esse trabalho manualmente, o Pandas oferece essa função em que basicamente ele achata esse JSON e ele oferece, é, é, é, transforma isso num data frame de uma maneira mais bonitinha. Então, tá aqui, catarse, json normalize, a gente vai ver aqui que os dados estão aqui, as informações que a gente quer. Então, catarse columns, vamos só pegar as coisas que a gente quer mesmo, que basicamente é o, o pledge, né? Tem bastante coisa aqui que não precisa. Então, project ID, talvez vamos deixar. Name, headline, budget, goal, tá bom. Não precisa disso aqui. Parará, parará, parará. Tira tudo isso aqui. A gente só vai deixar o pledge, que eu não estou encontrando agora. Ah, tá aqui. Olha lá. Então, basicamente, a gente tem uh, a informação já tabulada com o ID do projeto, o nome, a headline, o budget, o budget nem precisava no fim das contas, eu achava que era gol mas o budget é goal. O gol ou seja, qual é o objetivo da campanha, e quanto já foi pledged até agora. É muito fácil quando você está naqueles processos de ETL, você entrar aqui e, e, e falar, ah, legal, vou fazer um robô que vai pegar uma vez a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ele vai calcular automaticamente qual é a porcentagem do pledge em comparação ao goal. E você depois vai conseguir é, graficalizar isso de uma maneira bastante simples e deixar o robô trabalhar para você. É, esse é o primeiro exemplo. Ah, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, uh, que daí a gente mata essa dúvida antes das pessoas esquecerem, talvez. Senão a gente vai para o segundo. Uma outra coisa que tem, é, que a gente tem é na folha. A folha... Uh, como quase todo jornal usa tecnologias muito parecidas com o XHR para fazer essa troca de informações. E o que a gente vai ver agora é o Folha Mais Populares. Deixa eu mandar de novo no chat para vocês. Espera aí. Espera aí. Cadê o chat isso aqui? Parece um velho para essas coisas. Ah, é Essa é a página da Folha para as notícias mais populares. E esse exemplo é bom para deixar claro uma coisa que eu falei no exemplo anterior, uh, que diz respeito a encontrar quais são as informações, uh, os, os XHR que façam sentido para isso. Então, vamos abrir de novo, se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês também para treinar, é muito simples. Então... Você abre de novo a ferramenta aqui de. Opa! Fiquei errado, né? Você abre a sua ferramenta de navegador, do, do, de, de desenvolvedor. Carrega de novo a página e você vai ver que tem um monte de requisição. Olha lá. Agora tá, tá enchendo, antes não tinha. É... Você vai ver que, de cara, não tem nenhuma que fale mais lidas, tá? E aí, talvez seja o trabalho mais manual de quem está fazendo esse tipo de trabalho, que é, a gente consegue entender aqui que tem três abas, né? Você tem as mais enviadas, as mais lidas e as mais comentadas, a gente quer pegar só as mais lidas. Então, uh, a gente consegue ver aqui na lista do XHRs aqui embaixo, que tem três uh, JSONs que são idênticos e também são JSONs que tem bastante coisa, ou seja, é, temos um, um suspeito, um grande suspeito aqui. É, o nosso desafio aqui é descobrir qual é o dos, dos mais lidas, qual é dos mais enviadas e qual é dos mais comentados. Então, a gente vai ter que fazer isso no braço, não tem muita alternativa. Então, se a gente quer pegar as mais lidas, a gente está tá lendo aqui que ó, a primeira é coronavírus. O Ministério da Saúde reduz quase pela metade a previsão de vacina para abril. Esse primeiro que a gente abriu, a notícia zero, sempre lembrando que programação, a maior, a maior parte das linguagens começam a contar em zero, é, ou seja, a primeira notícia desse XHR é essa daqui. Então, ela é o quê? Governo Bolsonaro, o atrito com o Bolsonaro derruba a comandante das Forças Armadas. Não é. Então, a gente vai para o próximo. Aquele não é os mais lidas. Coronavírus, o Ministério da Saúde reduz quase pela metade prevista a vacina de abril. Legal, vamos confirmar a segunda. Bolsonaro aposta em antiguidade nomeia novos comandantes. Bolsonaro aposta em antiguidade nomeia novos comandantes. Terceira, o que foi a ditadura? O que foi a ditadura? Atos esvaziados pelo país celebram o golpe de 64. Só para um desencargo de consciência, vamos ver qual é essa daqui, a terceira, vai? Que veio sem nada. Então você já sabe qual é. Você achou? Mesmo processo. Vamos lá. Copia como curl. Vem no curl -tree works. Joga no curl -command. Eu não vou nem mudar a negócio a, a, a, a, a aba para vocês verem, porque é basicamente a mesma coisa. Você joga, ele transforma numa requisição de Python. Você vem aqui. Agora eu vou mudar para a gente ver na o JupyterLab. Você vem aqui, faz as mesmas coisas, você não precisa mais importar o, o, o request, porque ele já está importado ali em cima. Basicamente, a gente tem os headers e a gente tem o response. Como foi a response? Vamos ver. response foi 200 também. A gente consegue ver aqui o JSON. Esse JSON, ele não precisa do normalize, tá? É, ele já vem no formato de lista, então... É, olha aqui import Pandas. SP. É, se você não importar, o negócio não vai funcionar. Então, não tem milagre nesse aspecto. Então, tá aí. É, o que a gente tem é um scrapper automático que vai pegar as informações mais lidas da folha, as 20 informações mais lidas da folha, é, com URL, com título, com kicker. O kicker é o chapéu que os jornalistas chamam, ou seja, é, quando você entrar lá de novo na folha você vai ver que tem o um título e em cima tem esse chapéuzinho, chama chapéu porque está em cima, é, a URL do kicker, ou seja, o URL do, do, do chapéu, o subtitle, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, e a cover date, a, a data de, de capa. Então, é, esse é um bom exemplo quando você tem vários XHR sem identificação. É, aí tem um trabalho manual de comparar, e ver qual que é o que você quer. É... Baseado na minha experiência, de ter escrito já dezenas, centenas desses daí, é... quando tem XHR, é... você inevitavelmente tem que fazer um pouco desse trabalho, mas são poucos os casos em que tem tanto XHR que você precisa montar um quebra-cabeça. Existem casos desse tipo, tá bom? Vocês conseguem encontrar depois, tem grandes empresas que usam isso. Mas, é... de uma maneira geral, se demorar uns 5, 10 minutos, você consegue encontrar isso. Vamos para o terceiro exemplo. E vocês estão vendo aqui, basicamente, que é, que é uma coisa muito parecida, né? Mas é, é exercício. Precisa fazer exercício para lembrar. É, vamos para uma outra, que talvez possa render pautas interessantes também, que é Amazon Jobs. É, a parte de empregos da Amazon. A gente vai chegar aqui e vai pedir empregos para a Amazon em São Paulo. Tá? Então... É... Deixa eu mandar o link de novo para vocês. Para vocês abrirem aí também. Caso vocês... queiram. É... Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma lista com 217 empregos, vagas de empregos abertas para trabalhar na Amazon do Brasil. Você tem várias seleções aqui, mas a gente quer pegar tudo. E daí, esse aqui é um bom exemplo para mostrar como é que você consegue usar esse macete, esse truque, é, em, em páginas, tá? Paginado. Você está vendo aqui embaixo que tem 22 páginas de, de, de empregos da Amazon, porque são 10 por página. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nas outras duas. aí abri errado aqui, não é esse aqui. Mais ferramentas ferramenta do desenvolvedor. Vamos dar o F5 e ele vai mostrar para a gente uma série de uh, requisições XHR do mesmo jeito, que tem 4, está 5, tá fácil. É... Ah, em 5 você consegue já encontrar qual é, você tem um, uma que vai falar quais foram os erros, não foram nenhum, as facets, ou seja, quais são as informações para uh, filtrar o banco de dados nessa requisição, Hits a quantidade de, de, de informação que tem. E, finalmente, os jobs. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. E, assim como no lance da folha, eu não vou nem é, compartilhar com vocês o curl, o curl tools, porque é basicamente a mesma coisa. Entra lá, joga, dá um Ctrl V, um command V. É, e daí, no, na, na janela da esquerda, e depois, na janela da direita, você dá um, um Ctrl C, um command V. Vem aqui na Amazon Jobs. Você está vendo que essa requisição é muito maior. Então basicamente você tem, que é a forma como essas requisições acontecem no site. Você tem os cookies que são definidos para aquele acesso, você tem os headers, é, você tem os parâmetros, que são aqueles facets que a gente viu na, na, na, na feature, lá na, na ferramenta do Chrome. É, aqui a gente vai vamos deixar todas essas informações todas juntas aqui, a gente define isso, faz a requisição bate lá no, na, na API e a API fala, tá bom, aqui estão os dados para vocês, a gente vai ver aqui, response, JSON abriu todos esses mas a gente vai ter que dar uma leve editada, porque a gente não quer essa coisa do erros e hits e facets a gente só quer os dos jobs então a gente vai aqui e faz a mesma coisa que a gente tinha feito nos outros é, tá aqui. Ah, legal, vieram 10, vieram 10, é verdade, então a gente vai dar o nome disso aqui de Amazon, tá bom? Agora, a gente vai voltar a estudar um pouco esses parâmetros, tá? Os parâmetros são o que o site é, diz para o servidor, para essa API escondida, quais foram as, as, as, as escolhas, quais foram as, as limitações, digamos assim, que o usuário que acessou o site fez. Então, quando a gente entra lá e coloca a localização só São Paulo, você consegue ver nos parâmetros que tá aqui. A localização da query é São Paulo-Brasil, então eu só quero as coisas de São Paulo-Brasil. Uh, o país é o Brasil, a região é São Paulo, uh, você vai sort, você vai organizar por relevância, o limite de resultados é 10, e aí entra uma coisa que vale a pena entender da, da questão técnica, que é o conceito de offset. Offset é, é, o, é o que diz para o robô, basicamente, da onde começa aquela requisição. Quando a gente fala que o offset é 10, é zero, ele começa do começo. Quando você diz que o offset é 10 e faz uma outra response, a gente vai ter, pode até colar isso daqui, a gente vai ter uma outra resposta. Então, a gente vai chamar de Amazon 2. Ah, Guilherme, quem garante que a primeira requisição não foi idêntica à segunda requisição? Você só fez a mesma coisa. Bom, aqui a gente tem 20 linhas. Uma maneira de você ver isso é simples. O, o, o, o Pandas tem uma função chamada Drop Duplicate. Eita! Vou um final aqui. O Drop Duplicates tira todas as, as coisas. Gente, olha que maravilha. Só porque eu resolvi fazer isso ao vivo. Engraçado. O gabarito funcionou. Olha que vergonha. Tá bom. Vamos comparar, então, o que é um que é outro. Eu não sei porque ele está fazendo unhashable type list, mas depois eu... Vou investigar esse tipo de coisa. Vamos pegar um Amazon 1 aqui, vamos abrir. Você vai ver aqui que tem Amazon 2. Você tem... Uh, qual que é o nome da função aqui? Senior Recruiter, Software Development Manager. E aqui você tem Marketplace Program Support Analyst, IT Support Associate 2, Brand Specialist. Todas essas coisas aqui. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa para não estar não tá vencido. Já, já vimos que são coisas diferentes, mas deixa eu ver uma outra coisa. Final.sample. Vamos pegar os uniques dos title. Uniques do title são isso aqui, isso aqui são... A gente está pegando todos os únicos, títulos únicos do title. Ah, não tem, não tem 20, tem 17. O que isso quer dizer? Provavelmente porque tem alguma vaga... É, com va duas vagas com o mesmo nome será que a gente tem um ID vamos ver vamos tentar ID que eu acho que é ID vamos ver Ah, tá aí. O ID da vaga, ou seja, é, o que a gente estava vendo no Tyron era basicamente duas vagas uh, que têm o mesmo nome, mas IDs diferentes. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, é, voltando aqui para tudo, é, vocês viram como funciona requisições diferentes, devolvendo dados diferentes a partir do momento em que você faz essas mudanças no offset. É, a partir do momento que você tem 27. É, páginas, 22, né? 22 ou 27? 22, que são 217, você pode é, colocar 21 aqui, se não me engano. Que ele vai te trazer as últimas sete, se eu não me engano. response.json Essa aqui. essa aqui são as últimas sete vagas que ele oferece para você. Ahm... Um... É isso. Então, é, você consegue fazer, até automatizando essa questão, se você faz uma requisição, ele vai te devolver a quantidade de hits, você consegue processar essa informação para daí criar um código que vai levar isso em consideração para definir a quantidade de offsets que você vai colocar. É, gente, é só. eu quero lembrar só uma coisa, que é, a gente está lidando com APIs de terceiros, dos outros, então, aqui valem as mesmas políticas e os mesmos cuidados que a gente tem quando a gente está lidando com APIs documentadas. O que quer dizer isso? É... Não faça um ataque de DOS nas APIs, porque provavelmente a API vai entender que alguma coisa está errada e vai bloquear vocês. Então, você não quer prejudicar nenhum dos provedores dessas APIs. Então, sempre levemos em consideração a, a ética e o cuidado para não ficar é, atacando essas APIs, como se fosse um ataque de DOS. Eu vou voltar para minha apresentação, porque eu queria deixar algumas coisas meio... caso as pessoas tenham interesse, obviamente, para praticar. É, mestre Fernando Mazzanori uh, é, já falava no seu Python para zumbis, um curso excelente para quem ainda não fez, que é, programar é que nem bicicleta, então você precisa estar tá sempre se movimentando para não ter problemas, para não cair. Então, precisa fazer exercício. É, a gente fez aqui. Ai, de novo, peraí. A gente fez aqui três exercícios muito básicos, soaram um pouco repetitivos, talvez, mas é bom para fixar essa noção. É, e eu queria deixar algumas opções também para as pessoas, caso elas queiram. É, o próprio Mazanori, há alguns anos, fez um scrapper que seguia essa, esse, essa dica, esse método, para raspar as informações de um sistema do Conselho Nacional de Justiça chamado BNP, que, se eu não me engano, é, é Banco de Dados Nacional da... Deixa eu, deixa eu matar essa dúvida aqui. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. É, e esse monitoramento que eles fizeram, eles fizeram uma raspagem super super completa para a Folha, e saiu uma série de, de, de reportagens da Folha depois, é, analisando essas questões todas. O Mazanori colocou esse scrapper no GIST dele, o GIST é aquela parte do GitHub, que tem alguns trechos é, curtos de código, você consegue encontrar isso facilmente. A questão é que o site se atualizou, tá? Então, aquele scrapper Uh, que o Mazanori colocou, ele não está mais funcionando. Então, um dos exercícios que eu não coloquei aqui é criem um... Ent, eu vou passar o link para vocês agora, do BNP. BNMP. Uh, peraí, que eu estou voltando aqui. Ui, gente. É, entrem no site do BNMP, portal bnmp.cnj.jus.br e, e treinem esse desenvolvimento de scrapper, é razoavelmente simples, muito parecido com as coisas que eu mostrei aqui agora, e tem alguns outros exercícios que podem ser interessantes também, e aí acho que vale a pena nem só eu falar para você, tipo, dar a dica quais são os sites, mas tem uma coisa um pouco mais curiosa, se quiser exercitar, de sair por aí encontrando sites, outros dois, que tenham essas requisições XHR e que você consiga raspar dados usando essas técnicas. É, vocês vão perceber que é muito mais comum do que se imagina, tá? É, e também acho que é um bom exercício para entender o quanto você já tem alguns sites, inclusive no Brasil, que usam técnicas para evitar esse tipo de raspagem, o que dificulta um pouco. Então, uma, uma moda que a gente está vendo bastante forte desde o ano passado, são as empresas que mandam um JSON, mas mandam o JSON no meio do HTML, no meio de um código, um JavaScript, que é só para dificultar na hora de pegar essas informações. Então, descobri outros dois sites que têm essas requisições XHR. E aí a gente... Essa é a parte do E, tá? Que é E aí a gente tem a parte do L e do T, que basicamente, o que eu quero propor também é, caso vocês tenham interesse, vocês já têm o dado, agora vocês podem pensar em o que fazer com aquele dado. É, basicamente, é, o, o, a questão de data science É muito baseado em você raspar e guardar E depois analisar Então, é, não basta só você pegar uma vez Seria interessante você modelar um banco de dados E pode ser uma coisa simples Um Postgres da vida Ou até um sqliro SQ Dar conta do, do da questão sem muito problema Para você guardar esses dados raspados Você pode até apelar para uma coisa um pouco menos... Uh, é, avançado, como, por exemplo, você pode gravar isso em arquivo CSV a perder de vista. É, se você quer prototipar uma coisa muito rápida para pegar uma informação que está rolando naquele momento, esse é o melhor momento, essa, essa é a melhor saída, porque basicamente você não está apostando muito na complexidade, você está em um desespero, da urgência, você precisa daquilo muito rápido. E se você tem aquelas coisas, aqueles dados guardados no CSV, depois você, você consegue muito fácil, com o globe da vida, é, passeá los processá-los todos eles em batch, né, em grupo. E daí, se vocês quiserem dar um passo, além tem um outro exercício que é, em vez de vocês mesmos fazerem essas, essas raspagens, vocês podem muito bem empacotar tudo isso no script e criar um Chrome Job uh, para o robô raspar esses dados frequentemente e imputar esses dados nos bancos de dados que vocês modelaram na sugestão anterior. E aí vocês vão ter um processo de ETL simples, ok? Mas é um processo de ETL rolando completo. É, pode colocar algumas algumas análises, algumas limpezas antes de imputar esses dados nos bancos de dados. Aquela questão de você no catarse calcular automaticamente qual que foi o share do dinheiro dado em comparação ao objetivo da campanha é um é uma boa é um bom uh, é um bom objetivo. E é isso. É, obrigado por vocês participarem e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida vocês podem me procurar, obviamente, nesse e-mail guilherme.novelo.io mas se vocês quiserem falar agora também, estamos por aqui é, Obrigado, Guilherme foi excelente aí a, a apresentação e a explicação, eu acho que, que abre muitas portas, assim, saber é, investigar ali, né esse inspetor web, ele, ele dá um raio-x que, que é muito útil assim, né, de, na, na hora de raspar os dados, eu acho que essa introdução é excelente. Eu não conhecia o, o TrueWorks, e, e muito legal também, dá para ver aí que ele converte para outras linguagens, né? ele então, converte para várias do, coisas. Do, do, do R também consegue usar, né? Sim, sim. Deixa eu mandar o link aqui é. no chat. Acho que todo mundo consegue ter. Eu devia ter mandado antes. Cadê o? E é super fácil de usar. É, a Patrícia, ela mandou uma pergunta aqui. Como aprofundar o estudo e a prática de web scraping? Se tem cursos ou materiais disponíveis? Acho que no início você comentou um pouco, né? mas se, se puder retomar aí essa ideia de quem quiser aprofundar. É, sim, tem tem tem bastante material de web scrapping. Eu acho que a gente está tá começando a ver aparecer alguns cursos de web scrapping gratuitos ou é bastante baratos, muito complexos em inglês. Ah, e em português está começando a aparecer uma ou outra coisa. Acho que ainda falta uma coisa mais completa nesse aspecto. Principalmente que a gente sabe que no Brasil tem bastante gente com dificuldade em inglês ainda, então seria importante ter. Mas se inglês não for uma dificuldade, Patrícia... é é muito fácil você encontrar alguns tutoriais bem completos. Assim. Acho que talvez o grande problema para você encontrar esses tutoriais hoje é simplesmente... É, é, é totalmente o contrário. Que você, tem, você entra no YouTube, você tem uma quantidade gigantesca de tutoriais nesse aspecto, e muitos deles... Uh, a, a imensa maioria deles explica sempre a mesma coisa. Que é um pouco aquela coisa da gente botar o pezinho na água, sabe? Mas quando uh, a gente quando a gente está trabalhando com dados, você percebe que muitos desses tutoriais, eles param um pouco, eles param na hora que você mais precisa, digamos assim. Você começa a encontrar, quando você está trabalhando com isso, algumas questões muito relevantes para você fazer scrapping que não estão nesses tutoriais. Então, quando você entra no YouTube, mesmo em inglês, você vai ver a quantidade de gente explicando, por exemplo, Vamos fazer requisições com o Beautiful Soup, usando uma foto de sopa, uma coisa super criativa. É... E daí os caras fazem aquela coisa do tipo, ah, você vai fazer uma requisição com requests, requests.get, você pode tentar fazer um com random headers, né, para tentar enganar o servidor. Daí você vai pegar esse content, ou esse ponto .text, e vai jogar no Beautiful Soup, e daí você vai achar pelo negócio. Mas é... além disso, você não tem. É difícil você encontrar coisas que se aprofundem um pouco mais. Então, acho que o Real Python é um bom caminho nesse aspecto. É... Acho que bom para começar, para depois ir para coisas mais complexas assim. Os livros da O'Reilly costumam ser bons. O problema dos livros da O'Reilly é que eles são, ainda mais com essa questão do dólar, caros, e eles costumam ficar um pouco uh, defasados tecnicamente. Muito embora para Scrapping, eu acho que está. O, o, o mercado está estável o suficiente para você não comprar um livro agora e daqui a dois meses ele está totalmente desatualizado. Legal. É, Anne eu me também se quiser dar alguma dica ou complementar alguma coisa, fica à vontade aí. Se não, deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui enquanto isso. Eu acho que o pessoal está... Ah, a Patrícia falou que exatamente, os tutoriais são superficiais, sempre são tutoriais superficiais. É, é, o Fernando é comentou assim. que fica feliz que tem para o R também o, o, essa tradução né, do TrueWorks. É... É, o Fernando Barbalho, que legal que ele está aqui, fazendo um trabalho excelente no, no Tesouro. Isso, Fernando. Fernando Armário nos acompanhando. Fernando, Patrícia, também, se vocês quiserem, o Érico, Edilane, enfim, quem quiser ligar aí o, ou a câmera para fazer intervenção ou comentar em áudio ou vídeo, também fica à vontade, é só levanta a mão aí ou avisa que a gente libera. A Edilane mandou uma pergunta. Se é possível Bom, tá. usar essa mesma técnica em sites que usam CAPTCHA? É, você. Essa é uma excelente pergunta. É, é, alguns sites, eles usam o captcha é, no começo. Então, por exemplo, se vocês entrarem agora no BNMP, que eu falei durante a apresentação, vocês vão ver que vocês vão ter que passar pelo um captcha. Depois de passado pelo captcha, vocês conseguem raspar essas informações. Isso não tem problema. É, na maior parte das vezes, não. Na maior parte das vezes vai ser necessário ter alguma solução de Captcha para quebrar antes, para daí usar esse, esse método. Captcha é realmente um, um grande problema para essa automatização de coleta de dados. Uhum. Nesse sentido, uma pergunta que eu acho que deriva um pouco daí, se tem... É, você comentou do, do cabeçalho aleatório, né? Assim técnicas e dicas que você que tenha para burlar esses mecanismos que impedem ou que vão dificultam a raspagem dos dados? Burlar? É... Eu não sei se tem muitas técnicas nesse aspecto. Eu acho que talvez a melhor técnica, Adriano, seja aquela coisa que eu falei um pouco no final, que é basicamente respeitar o servidor. É, é muito fácil... É, hoje você tem tecnologias muito avançadas para as pessoas entenderem o que está acontecendo, essas requisições e bloquearem IPs. E se bloqueou o seu IP, baú, é, E aí precisa ter um pouco o uh, uh, um mínimo de ética, o né? um mínimo de cuidado na hora de lidar com essas informações. É, uma coisa que acontece de vez em quando, que eu já vi em alguns scrapers meus, é basicamente, quando você entra no site você faz uma requisição desse tipo, o site cria uma espécie de um token, um cookie, que o, o API devolve para você. De, devolve para o site, ou seja, devolve para você. Está meio confuso isso, mas acho que dá para entender. Em alguns casos, você ficar reutilizando aquela conexão sempre com o mesmo cookie, uma hora ele vai vencer, porque esses cookies vencem. E daí, O que você precisa fazer é basicamente entrar lá de novo e refazer esse negócio. Agora, tem muitos sites de cookies de longuíssima duração. Então, a Folha é um bom exemplo, aquele exemplo que eu dei. Você consegue é, pegar, fazer aquelas requisições sem muito problema. Uhum. Tem um... Falhou aqui. Não, está tá funcionando, né? Achei que tinha travado aqui. É, tem um, eu ia comentar que tem um, um texto que, que a gente publicou que fala um pouco sobre esse, essa questão, vou botar aqui na referência também, que é sobre é, fala sobre as questões éticas na raspagem de dados, né? essas reflexões que, que a gente deve fazer, que eu acho que se abordou muito bem também na, na apresentação. Deixei o link aí para quem quiser olhar. É, a gente está chegando em uma hora já. Espera aí que e... o Fernando Barbalho levantou a mão. Ah, levantou a mão? Vamos deixar eu ele posso... falar. Claro, deixa eu achar aqui o... Já, já coloquei, já coloquei. Ah, já foi? Olá, Fernando. Opa! Oi, Guilherme. Oi, Adriano. Oi, Fernando. você quer ligar a câmera também, a gente te puxa de... para ligar a câmera. Pode ser, pode ser. Pode ser? Então deixa eu ir para promover aqui a palestrantes Vamos ver se agora, agora dá. Opa. Opa, Opa, gente. Tudo bom, pessoal? E aí, Obrigado, né? Obrigado pela oportunidade de ver uma palestra tão interessante. Obrigado, Guilherme, pelo elogio lá, pelo que você falou há pouco. É... Eu acho que tem um espaço aí, talvez vocês, vocês militem mais tempo aí nessa parte de raspagem, será que tem um espaço aí de colocar essas práticas de raspagem de dados de uma forma mais, digamos, quase institucional dentro de um, um ecossistema aí que a gente tem de, de, de dados abertos, por exemplo, né? nós temos aí no ecossistema de dados abertos várias iniciativas muito interessantes, tem a PIC Sabendo, tem a base dos dados, tem um monte de gente fazendo muita coisa legal e está gerando uma acumulatividade muito massa, que está sendo muito boa para toda pra todo mundo que atua em jornalismo de dados. Para o caso de raspagem de dados, será que existiria algum espaço aí para uma, as iniciativas como essas que, que a gente percebe, principalmente comparando aí com o pessoal da base dos dados? Não sei se você conhece, Guilherme, que, que eles construíram um repositório muito eles massa. São excelentes, aí, que, eles estão fazendo um trabalho excelentes. muito importante. Muito, muito legal importante. mesmo. Eles organizam era... os dados e colocam tudo muito fácil, mastigadíssimo para as pessoas terem acesso só com uma query de SQL. É muito, exatamente, bom. muito bom mesmo. Até usei no meu último artigo lá no Medium usei esses caras lá. Vocês acham que você acha que tem espaço para construir de repente uma, uma iniciativa colaborativa de onde você tem um repositório dessas extrações, dessas raspagens, é, para para isso ser mais um elemento dentro dessa, dessa ecossistema aí de dados abertos até porque inclui nesse ecossistema os dados abertos de empresas, né, que até agora a gente tem batido muito nos dados abertos de governo e as empresas têm escapado, né. Então acho que seria até uma forma de incluir a iniciativa privada dentro desse dentro do, do, dos objetos de nossas análises, né, nesses casos dessas Olha... aspectos. O que é que você pensa, você? Não, não tem absolutamente nenhum impedimento técnico nesse aspecto para impedir que isso aconteça. Acho que uhum. é uma questão muito mais de, de organização desses grupos para, não sei, da mesma maneira como o base de Dados está fazendo, para imputar essas raspagens, digamos assim, de terceiros lá, desde que tenha um, um, uma clara relevância pública para essas informações. Acho que é uma uhum. questão muito mais das pessoas conversarem é, é, e se, se acertarem desse tipo de coisa ou qualquer outra coisa. Agora, é, eu, eu, eu só tenho uma leve suspeita a respeito do que Quando a gente está falando de dado público, é óbvio que esse dado tem que estar tá público. Só que o problema é a gente imaginar que todo dado de empresa deveria estar tá lá, a revelia das empresas. Né? Então, pode ser que a gente está coletando informações privadas de empresas, que essas, essas empresas não vão querer que estejam lá, ainda que sejam informações coletadas de uma maneira ética, legal, sem nenhum uhum. tipo de, de, de, de crime é, ou de zona cinzenta. Tá? É, eu acho que a gente entra em uma discussão um pouco mais jurídica, que acho que seria acho que não daria para aprofundar aqui nesse aspecto, mas é uma discussão bastante interessante. Uh, como é que você imagina esse tipo de coisa, Fernando? O que, que você gostaria de ver? Eu, eu queria. Assim, acho que o de, de cara é isso, né? Alguma coisa semelhante. Do, não, não necessariamente com toda aquela, aquela aquela estrutura bem feita que o pessoal da base de dados tem. Ou seja, você ter lá um. Coloca, eles colocaram aquilo lá, um, um SQL no banco de dados, um SGBD tá e tal. Né? Poderia ser um catálogo, por exemplo, por, como muitas vezes a gente do governo faz usando o Secan e e joga isso no no, no secando a vida por trás de, de CSVs mesmo, né? Uhum. Seria mais ou menos isso. E aí a gente, eventualmente isso poderia ser uma iniciativa que a própria comunidade pudesse e se cercando e, e, e povoando, né, esse secando, por exemplo, né? Mas de fato tem essa questão aí que você fala aí da, da do quão isso é viável do ponto de vista legal mesmo né mas é, assim se repente, dizer. é se de repente isso se, se passa dessa barreira e tem se um sei lá um curador, curadoria que saiba respeitar esse tipo de coisa né eu acho que seria uma ideia interessante de ó, a comunidade aí levar adiante sim, mais a frente eu acho que a gente sim. ainda tá num, num momento muito incipiente do mercado de dados no sentido que uhum. é, ainda tem coisas mais básicas para a gente preencher é, é, eu gosto muito de iniciativas como o Brasil I.O. E, o, o, e, o, e a Base de Dados, mas de vez em quando eu olho e me assusta um pouco, assim, cara, esses caras estão tendo que fazer isso, sabe? É, me parecia uma coisa que tipo o governo deveria fazer de uma maneira mais fácil possível, sabe? A guerra que existiu para abrir o banco de dados da Receita Federal das empresas é inacreditável, é inacreditável, sabe? É... Uhum. É, ter que, que ter grupos como o, o próprio Turicas fazendo isso no Brasil, Brasil.io, de organizar e disponibilizar, disponibilizar para as pessoas, oferecer para as pessoas, é, mostra que o buraco ainda é muito mais embaixo, sabe? É, e acho que ainda vai ser num, num curto período de tempo, assim, nos próximos cinco anos, talvez. E se vocês me permitem só aproveitar aí esse, claro. esse tema... É... Eu, eu, eu acho que essa diferenciação aí do, dos dados públicos, né? Porque assim, é, quando a gente fala de raspagem de dados, é é o último recurso, né? Se tiver uhum. de um, uma tabela, uma API, uma coisa que vai te fornecer uma uma forma estruturada de acesso aos dados, é o ideal. Eu acho que pra, pro nos dados públicos é para isso, né? Que que a gente tem que batalhar, tem esse esse caso que o Guilherme citou do da Receita Federal que foi vencido aí com um, uma série de pessoas do campo que lutaram para abrir, mas a gente tem outras, outros desafios ainda em aberto, por exemplo, a base dos CEPs, né? que foi inclusive tema de um outro webinar aqui, que é o Penalda Fez, a gente deixa o link aí depois quem quiser ver no YouTube, que é tá uma base fechada, ou, né? uma base crucial, não, não só para para análises, mas até, né, de um ponto de vista de mercado, de pensar logística, entrega, você não ter uma um acesso facilitado, né, a, a essa base na íntegra, é bem grave e é um desafio corrente. Então, acho mas, que assim, por um lado, assim, no, nos tá, dados públicos, eu acho que é esse o horizonte que eu pensaria, assim, mais de transparência, dados abertos e a discussão que a gente faz, por outro, aí já é mais uma dica mesmo que eu queria deixar, que é, que é para, nessa dimensão que o Fernando falou, de um ecossistema dos raspadores e tal, não é bem isso, Fernando, mas assim, uma, uma prática que eu sempre faço e que talvez ajude quem está assistindo, é quando an, antes de eu começar a desenvolver o raspador para algum site, eu pego a URL daquele site, jogo no GitHub e vejo os raspadores que já existem. E que, de repente, uhum. eu vou reaproveitar ou vou dar uma olhada. E é uma coisa bem simples, né trivial, mas que, que eu acho que, de alguma forma, ajuda a, a criar esse ecossistema que você estava se referindo. Desculpa aí, Guilherme. Não, e é só, só o único cumprimento que eu quero dar é que a base de CEP é fechado naquelas, né? Porque hoje qualquer um entra no mercado livre e consegue comprar a base de CEPs. Então, assim... É, ela não é fechada, ela é fechada entre aspas, porque tem inúmeros vazamentos, e daí isso passa por um outro problema que é muito sério no Brasil, que é essa questão de, da, da grande zona cinzenta de dados do Brasil. O LGPD vem resolver um pouco isso, mas, mas, mas é isso, assim, a gente tem problemas sérios de vazamentos, e a gente pode assumir que todas essas informações já estão disponíveis de algum lugar ou outro. É, é, é bem complicada essa questão, é bem complicada, porque também... A impressão que dá é que não tem muito interesse. Existem pessoas muito relevantes, muito inteligentes, competentes para lidar com essas questões, mas eu, particularmente, não vejo, por parte de, de grandes tomadores de decisão, principalmente do governo, um interesse. Assim, e não é nem um pouco interesse, é um interesse qualquer nessa questão. E uhum. provavelmente a gente deve deve continuar isso em médio prazo, assim, essa zona cinzenta. Com certeza. Mais alguém, pessoal, animado para dar um alô, falar algum comentário ou tem alguma questão sobre a apresentação? É... Bom, então acho que a gente pode ir encerrando. O... Tem, tem um tema, Guilherme, né, que eu acho que. Eu ia te perguntar, mas aí eu acho que vai abrir um, um, um campo novo, talvez seja mote aí para uma outra oficina, uma outra atividade, de repente, no roda hum. esse ano, enfim, que é do, dos dados do YouTube, né? que que eu acho que é um trabalho que ah. você tem feito bem bem interessante e é muito pouco olhado. né? Em análise de redes sociais, o pessoal olha muito para o Twitter e tem é. muita coisa acontecendo no YouTube e eu acho que é difícil entender muitas das movimentações políticas e Não. das coisas que estão que acontecendo sem olhar para lá. É... É eu o puxar o YouTube, essa, essa bola aí para o o o que que eu repito há alguns anos já é que o YouTube é meio que o patinho feio né das mídias sociais as pessoas não dão tanto atenção ainda que seja um, um gigante é, e é um gigante que tem todas as camadas demográficas né acho que de vez em quando a gente a gente que gosta de Twitter e a minha rede social preferida é o Twitter de vez em quando a gente fica se auto-enganando que o Twitter é o Brasil, e não é. é. O Twitter tem um recorte específico ali de um público que entra, que é relevante para se analisar, é inegável que é, que é relevante, principalmente depois da eleição de Bolsonaro, uh, mas você não vê uma atenção dada, por exemplo, para o YouTube, que é uma coisa que tem o, todos os perfis demográficos, atinge absolutamente todo mundo, a sua avó, que tem um Android velho, tá assistindo o YouTube, sabe? É, Desde as pessoas mais técnicas, as pessoas que não têm nenhuma familiaridade com tecnologia, uh, tá todo mundo lá. E, sei lá, seria interessante ter mais braços. A novela faz bastante coisa disso, mas ainda assim não é suficiente. O YouTube ainda é um monstro. Então, acho que tem um... Acho que dá pra gente fazer uma atividade alguma coisa desse tipo, assim, pra para ter mais braço, para explorar um pouco melhor isso. Muito legal, acho que seria uma super ideia e aí, fica para a gente pensar aí para esse ano, e a gente coloca no, na descrição do vídeo, para quem estiver assistindo depois, o link para o site da Novelo, acho que lá vocês tenham esses trabalhos, né? as reportagens estão lá, Guilherme? Não, não tem, porque eu estou reformando o, o negócio, o, o site, mas pode botar o site e o Twitter, que no Twitter tem. Tá ótimo. A gente, qualquer coisa também, se quiser completar com algum link, manda para a gente, a gente inclui na descrição do vídeo. E... Tá. Bom, queria te agradecer, aí foi uma excelente aula de, de um macete, né que, que, que é o tipo de macete que eu acho que quem está começando que quem já tem um caminho, gostaria de ter recebido assim que começou, né? porque poupa muito tempo, poupa muita, muitas dores. Aí, e e Não, acho permite que... fazer coisas. Acho que Uma das coisas mais frustrantes que tem programando, aprendendo a programar, e estive lá, sei o que eu estou falando, é que você gasta muito tempo tentando criar coisas e, e demora um certo tempo até essas coisas rolarem. E tem vezes que ela rola, elas rolam e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você só sabe o que está rolando. Fazer um scrapper uhum. não é uma coisa muito básica. Né? Você precisa ter um mínimo de conhecimento. É meio conhecimento médio. É... Então, é muito frustrante. Esse macete ele é mais simples. No aspecto que você não precisa ter tanto conhecimento para conseguir puxar essas informações. Você precisa ter um mínimo de conhecimento, óbvio. Mas você não precisa tanto como precisar fazer um scrapper. Então, isso abre mais portas para as pessoas. Que, que os jornalistas, as jornalistas que estão aprendendo Python, para fazer as coisas. Porque aprender a programação tem um pouco um, um ciclo de autoalimentação. né? Você precisa botar energia, você precisa se frustrar um pouco, você precisa ter um pouco de resiliência. Mas é bom de vez em quando ter algumas coisas que dão certo. Que você fala, putz, isso aqui está funcionando, olha que demais. Essa sensação é muito boa no começo. Então, é bom ter esses, essas pequenas vitórias, digamos assim, que você consegue pegar essas coisas e ver que é possível. Então, um pouco mais de gás para aprender as coisas um pouco mais complexas também. Isso. E, e obrigado e... pelo tempo. Eu gostei bastante de falar sobre isso. Acho que foi bem produtivo. Não, foi super bacana. A gente já estava começando aqui na equipe com o pessoal de preparar uma documentaçãozinha de um texto também para acompanhar o vídeo. De repente, um notebook aí para o pessoal ter facilitado, conseguir acessar depois. Eu mando é. para vocês, não tem problema não. Legal. A gente organiza é, essa documentação e vai, então, para o site da Escola de Dados, para o blog lá e para o YouTube também. A gente deixa a descrição. Aí, a gente falando do YouTube, no YouTube... É... Não tem como fugir. Não As tem como fugir. É... Excelente. Guilherme, só para encerrar, eu ia chamar aqui a Anne para ela dar um alô final e também tem tem um, uma, um curso que que a gente está fazendo. A Anne Ciali também foi uma das pessoas que está ajudando a conceber aí esse curso que vai. Que eu acho que tem muito a ver com, com o tema da atividade de hoje, não é, não, Anne? Sim. É, primeiro, queria agradecer, Guilherme, foi extremamente assim, didático, gostei bastante, é muito raro você encontrar o é, webinar que seja nesse desse caminho, né? Eu acho que ele falou muito bem sobre é, poucos conteúdos que consigam se aprofundar em, em coisas que você precisa, é muito superficial ainda, pelo menos a nível nacional. É, a gente, como a Adriana já adiantou, a gente está é, montando um curso e com previsão para sair no segundo semestre com Python, para inovação cívica, e aí já fica aí no radar de vocês, que estão aqui no webinar, pra, um, e quem vai ver isso posteriormente, né? para estar tá participando, para tá, para se matricular, a gente pretende é, trabalhar com os projetos de inovação cívica da OCA, mas também é um caminho para quem quer participar, praticar isso, é, contribuir em outros projetos e não encontra, não, não sabe como, não sabe como começar. E aí fica a dica para o pessoal, já somando com todo o conteúdo que a gente teve aqui. E é isso. Maravilha. Então, obrigado pela presença, Guilherme, Anne. Boa noite também a todos e todas que participaram. É, e até a próxima. Gente, obrigado. Boa noite.